É, encerrar aqui a nossa live. Notícia do Voxel. É, Shigeru Miyamoto sugere que novo game está a caminho. Será que é o um novo Mario? O produtor Shigeru Miyamoto disse que a Nintendo ainda não está preparada para falar sobre o próximo game de Mario. Contudo, ele deu indícios que o novo título da franquia está a caminho. Estamos sempre trabalhando com o Mario então, quando chegamos num, a um momento em que podemos compartilhar informações, certamente o faremos", disse em uma entrevista ao IGN. Atualmente ocupando o cargo de supervisor de projetos da Nintendo, o criador da franquia de Zelda, Donkey Kong e outras, comentou como a Big N enxerga o mercado de games atualmente. De acordo com ele, por conta do surgimento de novos concorrentes hoje em dia, seu trabalho mira em novidades. Agora eu estou focado na necessidade de continuar a encontrar novas experiências. Sempre foi isso que me interessou e me entusiasmou em relação a essa mídia. Não aperfeiçoar o antigo, mas descobrir o novo. É, é meio piada ele falar isso, porque a Nintendo é um <risos> é conservador que eu conheço, mas tudo bem. Ainda sobre o quesito jogos, ele rebatou a acusação de que não gosta de narrativas complexas. O pai de Mario comentou que prefere começar pensando o projeto a partir de uma jogabilidade divertida e não numa história. Não é que histórias complexas sejam desnecessárias, não é isso que eu estou dizendo. A história é uma maneira de explicar um jogo, argumentou ele. Hum. Que, que é engraçado. O, o, o Miyamoto, ele... Com... Eu, eu lembrei bastante dele no último Direct, com o lançamento do Pikmin 4, que agora já tem data para sair até, a metade do meio do, do, até o meio do ano. E o Pikmin foi uma das últimas criações assim, com, com a mão do Miyamoto, porque a gente sabe que, como um membro do alto escalão da Nintendo, é muito difícil de ter uma influência direta nos games dele. Né? Então, a gente está falando do, dos clássicos, de... Uh, Mario, Zelda, Metroid, que também, é, que também recebeu uma, uma injeção aí de sobrevida nos últimos, uh, nos últimos meses. O, o fato é que dificilmente o Miyamoto ele vai trabalhar com uma nova uh, propriedade intelectual. Eu acho que uh, alguém com um histórico como o dele, com uma carreira como a dele, é muito difícil ele se arriscar com novos projetos, com novas franquias tão já, e uh, um suposto novo game, quem sabe um Mario uh, Odyssey 2, uh, é algo que é, muita gente está afim de jogar, é algo que muita gente está clamando desde o lançamento do Switch, desde o lançamento do Mario Odyssey, na verdade, e uh, uh, uh, porra, a foto que você escolheu aí justamente a notícia foi da inauguração do o, o parque de diversões do Super Mario, não, não é? foi eu que escolhi, né, foi o Voxel, mas... É, foi o Voxel, tá perdão, é verdade. Aí. É, sim, você escolheu no o box ou você escolher a foto, é isso aí. É... Uhum. <risos> o fato é que esse é um ano muito importante para a franquia, não só em termos de aniversário, como o lançamento do filme, de... é, o filme também. Então, eu não vejo a Nintendo pisando muito fora da linha uh, em termos de lançamentos, uh, uh, mas talvez até dando maior ênfase nisso, né? A gente já tem um, um novo Zelda a caminho, Uh, Tears of the Kingdom, chegando em maio, dia 21 de maio, se não estou enganado. Uh, então, esse ano ele simboliza o crepúsculo do Switch. Uh, e o crepúsculo de um console, como co qualquer, uh, qualquer uh, a companhia que esteja por trás, vai render os jogos mais uh, uh, ousados, os jogos mais interessantes, mas também os jogos mais esperados, não é? Então... Uh, Metroid Prime 4, uh, ele ganhou uma listagem na Amazon para pré-venda. Então, muita gente está postando que depois do ciclo de lançamento da, do Zelda, uh, Metroid é o próximo grande, grande game. Uh, eu não acho que a Nintendo vai uh, encerrar a vida do Switch sem um jogo que faça uma ponte da, dessa geração para a próxima. Então, se, não, se, se Zelda não for esse jogo, talvez Mario seja, talvez Metroid seja... Uh... E a, a Nintendo, ela, a, a, acho que foi durante a pandemia que a gente teve a maior representação por parte do, do Doug Bowser, né, como uhum. representante americano da marca. E agora que ele já está estabelecido há algum tempo, talvez seja realmente a hora de fazer um movimento para elevar a plataforma, para levar a marca para outras direções. Ah... Um, Ironicamente, o lançamento da, da expansão do serviço online deles para incluir plataformas como Game Boy e Game Boy Advance uh, foi, muito, foi algo muito esperado e que deu acho que está dando muito certo para o Switch, porque diferente do, Play, do Nintendo 64, diferente do Super Nintendo, uh, jogos de Game Boy eles foram feitos por uma plataforma portátil. Então, jogar eles, uh, emular eles no Switch parece que é um lugar muito mais confortável ali. Uh, agora, que está fazendo isso depois de, uma, de um lançamento muito criticado, como foi o do GoldenEye, que chegou para para Nintendo Online, mas chegou aí com vários problemas uh, em termos de uh, gameplay, em termos de qualidade de emulação, não é? no, no, como um todo. Uh, porém, o online continua um lixo. Uh, eu tentei esse final de semana, esse carnaval, jogar com várias pessoas uh, Mario Kart do Nintendo 64 ele continua alagado para caramba é muito triste isso uh, eu espero que a, a, a, tal qual o Miyamoto a Nintendo também demonstre um cuidado maior com a, a, o seu legado uhum. Exatamente muito bom Paulão dando aqui os pitacos dele nas notícias temos também uma o um novo State of Play da Sony vou ler aqui a notinha rapidão do Combo Sim. Infinito. Ó, Sony anuncia novo State of Play para esta quinta. Pegando jogadores de surpresa, a Sony anunciou o próximo evento State of Play. Acontecerá na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, às 18 horas, horário de Brasília. O evento terá mais, é, terá mais 15 minutos e, conforme confirmado pela Sony, haverá anúncios de jogos independentes e de terceiros juntamente com cinco jogos, novos jogos de PlayStation VR 2. A atração principal é Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça e a, a esperada nova entrada do aclamado Arkhamverse da Rocksteady. É, na publicação do Twitter, o, o evento é descrito da seguinte forma... E aí, tem o State of Play está de volta. Sintonize nessa quinta, às 18 para ver. Cinco novos jogos de PlayStation VR 2 feitos por parceiros. Revelações quentes dos, de indies e de devs third party. E novos detalhes sobre o Esquadrão Suicida. Olha aí o vídeo Good news! You want Luther? All you have to do is. Coming in. Eu tenho um pouco de vergonha ali de Esquadrão Suicida, não sei você. Bom. <risos> oh. Olha só. Muito bom. O esquadrão suicida ele. Não, é uh, a uh, um...